Todo tipo de negócio precisa saber como lidar com os clientes que aparecem no dia a dia. Porém há alguns perfis de clientes que acabam nos deixando nervosos, sem saber como agir ou ajudá-los. É muito importante lembrar que as pessoas são a essência do seu negócio, e é fundamental descobrir os perfis que aparecem na sua loja, para você desenvolver suas próprias estratégias para trabalhar com eles. Conheça e saiba lidar com os tipos de clientes que precisam da sua atenção na hora de realizar uma compra e mantenha o bom relacionamento do seu e-commerce. Por isso, nesse vídeo, eu separei 4 tipos de clientes que mais precisam da sua atenção na hora de realizar uma compra. Para que vocês saibam como atender da melhor forma possível e manter o bom relacionamento do seu negócio com as pessoas. Número 1, um, o cliente crítico. Todo vendedor ou empreendedor já se deparou com, com clientes bastante incisivos na hora de criticar o produto ou o serviço prestado pelo estabelecimento. Geralmente trata-se daquela pessoa que chega questionando várias informações para demonstrar que conhece a respeito do produto que está querendo comprar. Esse tipo de cliente não costuma ouvir a sua opinião pode estar preocupado em provar o conhecimento que ele tem e já chega com certeza do que quer por esse motivo é importante que você deixe esse cliente confortável e com a sensação de que está sendo ouvido com muita atenção repita as informações importantes que o cliente disser para demonstrar que você prestou muita atenção no que ele diz e evite entrar em discussões com ele e caso surja alguma pergunta você pode responder de maneira objetiva partindo do princípio de que a pessoa irá entender o que você disse, e busque evitar que ele se sinta que você está explicando algo né, que ele não, não, não sabe não sabe ainda sobre o produto. Número 2 O Cliente Negociador Negociar está na essência do ser humano, senão isso acabaria caindo na personalidade de alguns clientes que aparecem no seu negócio. Esse tipo de pessoa poderá tentar negociar preços ou prazos de entrega do produto ou serviço que você está oferecendo, muitas vezes parecendo bastante ansioso com essas situações. Para agir com esse tipo de cliente, você precisa ser bastante cauteloso para não ceder acordos que possam te prejudicar ou prejudicar o seu negócio. Tenha bastante atenção às necessidades do cliente e busque na conversa encontrar uma forma saudável ali para ambos os lados. Porém, tenha muita clareza e paciência na hora de explicar o motivo de não poder oferecer um desconto ou diminuir o prazo de entrega do seu produto. Dessa forma, a negociação ficará pacífica e fazendo isso você se mostrará uma pessoa profissional e que está sempre buscando a melhor experiência para o seu cliente, o que gera cada vez mais pontos positivos para o seu negócio. Número 3. O cliente estressado. Quem nunca passou por alguma experiência ruim em um estabelecimento ou na aquisição de um produto ou serviço, isso é normal. No entanto, algumas pessoas adotam essa sensação como regra, acabam chegando até você com um tom ofensivo, para demonstrar uma ocasião que já teve no passado. Nesses casos, a melhor maneira é agir é não deixar que o estresse tome conta de você, por isso sempre busque ouvir o cliente e suas dores. E se mostrando o mais profissional possível para resolver o problema dessa pessoa. Você precisa passar a segurança que uma pessoa precisa para comprar o seu produto ou serviço sem medo de se decepcionar novamente buscando uma nova experiência de compra. Dessa forma você ganha pontos com seu negócio e pode transformar esse cliente em um amante da sua marca. Número 4. O cliente perdido. Sabe quando você sai de casa buscando um produto, mas não sabe ao certo o que você precisa? Isso é extremamente comum e você provavelmente irá encontrar alguns clientes com esse perfil. Essa pessoa precisa de uma atenção especial na hora da compra, pois ainda precisa entender qual é a sua dor e como poderá resolvê-la a partir do seu produto ou serviço. Nesse momento, converse com essa pessoa da maneira mais prestativa possível e demonstre os benefícios do seu negócio e como ele pode ajudar esse possível cliente. Busque entender, através da conversa, qual é a real necessidade dessa pessoa. Assim, você pode oferecer a ela o melhor produto, além do seu negócio, a uma experiência mais agradável. Então, para finalizar, em caso de dúvida, sempre demonstre sinceridade ao seu cliente. Lembre-se que a sinceridade é o principal pilar da comunicação entre você e o seu cliente. Caso você se depare com algum perfil no qual, no qual não está se conseguindo lidar direito, seja honesto e nunca falte com respeito ao lei com seu cliente. Busque sempre se entender com as pessoas através da conversa saudável. Apresente também as suas dores para o seu cliente, a fim de que ele também entenda que você está tentando ajudar. Preze sempre pelo bem-estar das pessoas e a ótima experiência dentro do seu estabelecimento, ou serviço ou tipo de negócio que você está oferecendo. Dessa forma você desenvolve pessoas apaixonadas pelo seu produto ou serviço e conquista novos clientes. E também lembre-se que o conhecimento de quem já passou por isso é uma ótima saída para você, você ter mais experiência ali na hora de enfrentar situações como essa. Por isso sempre fico atento a essas dicas que farão as diferenças no processo de atendimento ao seu cliente ali do seu negócio.